Olá, tudo bem? O meu nome é Valdeci Carneiro, eu sou psicólogo, sou especialista em medicina comportamental pela Unifesp, sou doutorando em psicologia. O meu trabalho é hipnotizar pessoas, é ajudar pessoas a conseguirem uma vida melhor, a conquistarem, essa é a palavra mais certa, uma vida melhor através do uso dos estados alterados de consciência ou de hipnose. Hoje, o que eu quero falar para você é sobre prosperidade. Na verdade, eu quero fazer melhor do que falar para você sobre prosperidade. Eu quero fazer em você uma reprogramação mental para a prosperidade. Eu quero te ajudar a reprogramar a sua mente para a prosperidade através de afirmações hipnóticas ok? nós já sabemos que o nosso cérebro, eu sempre brinco muito com as pessoas e digo que o, que o nosso cérebro é um gênio burro não entenda isso como um pejorativo entenda isso simplesmente com a ideia de que o cérebro ele recebe uma programação sem um questionamento direto ele executa ele é um excelente executor, mesmo quando há os questionamentos, as ruminações mentais, ele executa. Num confronto ou num conflito entre razão e emoção, a emoção costuma ganhar de goleada. É até desleal a disputa entre razão e emoção. Geralmente nós seres humanos dizemos que somos racionais. Algumas pessoas até batem no peito para falar que são racionais. Mas a verdade é que nós somos seres emocionais, tomamos decisões emocionais e justificamos pela razão. Então o que nós vamos fazer é trabalhar diretamente no campo das emoções. No nosso cérebro, no sistema neuroendócrino, no sistema límbico, no processamento das emoções Relacionadas à prosperidade. Vamos lá? Conto com você. Sou uma pessoa próspera. A prosperidade é uma constante em minha vida. Sou uma pessoa próspera. A prosperidade é uma constante em minha vida. A vida flui em mim com abundância. A vida flui com abundância sempre. A vida é feita de escolhas e eu escolho viver com abundância. Abundância não é desperdício. Abundância é a sensação de plenitude que a vida traz. É a sensação de preenchimento que a vida traz. E a vida direciona para mim as melhores coisas para as quais eu me preparo. Então eu sou uma pessoa preparada para receber o melhor da vida, eu aceito naturalmente o fluxo natural de dar e receber, eu aceito naturalmente o fluxo natural de dar e receber. A vida flui com abundância e nós precisamos pensar de forma abundante, próspera, dar e receber são dois pratos da mesma balança. Dar e receber são dois pratos da mesma balança. Então, eu aceito da vida os momentos de receber e eu recebo. Eu recebo. Da mesma maneira, eu dou com o coração leve, livre. Doar faz parte da vida, dar e receber, dar e receber, dar e receber é um fluxo e refluxo, é uma constante, a vida flui com abundância, naturalmente, tudo na vida é abundante, a vida em si já é teimosamente abundante. A vida é teimosamente abundante. Se você observar as lavas de um vulcão descendo, aparentemente elas descem geram uma desordem, desordem um caos imenso, destruição. Mas simplesmente quando as lavas vulcânicas esfriam e gera aquela massa carbônica, na primeira chuva a vida começa a brotar de novo, a vida é abundante, a vida é abundante o tempo todo, eu sou abundante, eu sinto a vida fluir em mim com abundância. Eu sinto o dinheiro, os equivalentes financeiros fluírem para minha vida de forma natural, da mesma forma que fluem para aquelas pessoas abastadas, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas o dinheiro, os recursos fluem para minha vida de maneira natural. E abundante. Os recursos fluem para minha vida de maneira natural e abundante. Eu sou próspero. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa que vive, sente, respira prosperidade. Prosperidade é respeitar o fluxo da vida. Prosperidade é me sentir bem com um o progresso e com a prosperidade dos outros. Prosperidade é me sentir bem com o progresso e a prosperidade dos outros. No Universo tem mais do que o suficiente para todos nós. Na Terra tem mais do que o suficiente para todos nós. A vida tem mais do que o suficiente para todos nós. A vida é abundante. A vida é próspera. Eu sou próspero e abundante. Eu tenho prosperidade e abundância na minha vida. Porque eu sou vida. A vida é prosperidade e abundância. O dinheiro é só uma ideia. O dinheiro é só ideia uma energia. O dinheiro é só uma ideia, uma energia e Ele flui naturalmente para a minha vida. O dinheiro é só uma ideia, uma energia e flui naturalmente para a minha vida. O dinheiro é só uma ideia, somente uma energia e flui naturalmente para a minha vida. Eu estou preparado. Eu me sinto com toda a preparação para receber a abundância em minha vida, eu já posso até imaginar agora as coisas que vou fazer com uma vida mais abundante e eu já posso imaginar agora as coisas que vou fazer para melhorar a vida das outras pessoas a abundância que chega às minhas mãos, eu já posso imaginar como replicar esta abundância para outras pessoas, ninguém é próspero sozinho, ninguém é abundante sozinho, a prosperidade e a abundância são coletivas, são sistêmicas e eu já consigo imaginar a minha prosperidade ajudando outras pessoas, eu já consigo imaginar a minha abundância ajudando outras pessoas, eu já consigo imaginar a abundância fluindo na minha vida de forma natural, do, da forma mais natural possível, a vida é abundante. O Universo é abundante, o dinheiro é só uma energia, o dinheiro é só uma ideia, só uma ideia, uma energia e eu permito que essa ideia, que essa energia flua para a minha vida. Eu já sei que o dinheiro não muda as pessoas. Eu já sei que o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro simplesmente dá às pessoas a oportunidade de expressarem o que elas são de verdade. Então o dinheiro vai me permitir expressar quem eu sou de verdade. O dinheiro vai permitir eu me expressar quem eu sou de verdade. O dinheiro vai permitir com que eu expresse realmente o que eu tenho no meu coração, na minha mente, na minha alma. Eu posso ajudar muitas pessoas tendo mais dinheiro. Eu posso ajudar muito mais entidades filantrópicas permitindo que o dinheiro chegue melhor às minhas mãos. Eu posso me permitir ter cada vez mais prosperidade, para que o dinheiro que chegue às minhas mãos possa ajudar muitas, muitas e muitas mais pessoas. Eu permito que a abundância, o fluxo da vida, é o fluxo do amor. O dinheiro e a prosperidade também são o fluxo do amor, que eu permito que aconteça que chegue, que flui na minha vida. A abundância, a prosperidade são as minhas escolhas. Eu quero, eu aceito a abundância. Eu quero, eu aceito. Eu me permito ter abundância e prosperidade, em nenhum momento a prosperidade, a abundância vai gerar em mim a sensação de culpa por olhar pessoas próximas sem condições. Eu poderei ajudá-las e desde já eu tomo a decisão, eu faço a escolha de ajudar pessoas, eu ajudo mais pessoas com o dinheiro, com a prosperidade, com a abundância que chega às minhas mãos, mesmo repartindo essa abundância, essa prosperidade, sempre sobra bastante, mais do que o suficiente para mim, sempre sobra bastante, mais do que o suficiente para os meus projetos, para as minhas escolhas, para as minhas re realizações, mesmo repartindo, doando, compartilhando, ainda me sobra o suficiente e mais do que o suficiente para as minhas realizações. para tudo que eu escolho, o dinheiro é só um conceito, só uma ideia, o dinheiro é só um conceito, só uma ideia, simplesmente uma energia e eu escolho usar esta energia da maneira mais positiva possível, eu escolho usar esta energia da maneira mais harmoniosa possível Agora imagine, se permita imaginar, que a minha voz e a sua mente são unos, estão unidos, perfeitamente unidos, e a minha voz soará perfeitamente, como se fosse a sua própria voz a sua mente, naturalmente. Sua voz E a minha voz Na sua mente Tudo A mesma coisa Imagine-se Caminhando Agora Caminhando Em meio A um local Agreste ou inóspito, talvez uma mata virgem, talvez uma natureza que pareça agressiva, mas eu quero uma mata, plantas, folhas um caminho fechado, Permita imaginar agora que em sua mão direita ou esquerda, tanto faz, a sua mente inconsciente sabe qual melhor, há um facão dourado. Um facão dourado. Esse facão dourado chega a brilhar, a reluzir. nessa mata e você começa naturalmente a abrir um caminho, e você corta, e você vai abrindo o caminho, cortando folhas, galhos, ramos, vai cortando, cortando, cortando, e à medida que você vai batendo esse facão dourado, é como, como se essa lâmina desse facão se afiasse naturalmente a cada corte, a cada corte que você faz, essa lâmina se afia normalmente, naturalmente, ela não perde o fio, ela ganha, o corte dela se intensifica e ela vai ficando mais afiada, essa lâmina do facão dourado, e esse facão dourado você vai batendo, batendo, batendo e vai cortando os ramos. Galhos, folhas grandes, e o seu caminho vai se abrindo naturalmente, normal, tudo natural. Essas folhas que você está cortando, esses galhos vão alimentar a mãe terra de novo, naturalmente, aí nesse próprio lugar. Mas você está abrindo um caminho, e esse caminho está aberto para você, e você vai abrindo, abrindo, abrindo fortemente esse caminho. Quanto mais você vai abrindo esse caminho, mais vai clareando dentro dessa mata, Mais a sua visão clareia. Mais segura, mais segurança, mais firmeza você tem. Segurança, firmeza você tem. Até aquela certeza de unicidade com essa mata. E você continua cortando e abrindo. E você percebe... Que do outro lado do outro lado dessa mata, quando tudo se abre há algo muito especial esperando aguardando por você e você olha e diz, valeu a pena cada aprendizado, valeu a pena valeu a pena cada sua Valeu a pena, valeu a pena cada momento, cada pensamento, cada aprendizado, cada coisa nova. E agora você pode olhar para trás e perceber todos os aprendizados que a história da sua vida trouxe. Todos os aprendizados que a história da sua vida trouxe aprendizados tudo que parecia ruim para você agora parece só aprendizado só preparação para esse momento de ouro sim, porque depois de tudo isso dessa mata, você vê um futuro dourado e quando você olha para o passado você consegue ver Cada experiência passada se transformando numa lição, uma lição inesquecível, uma lição ou uma semente que preparou você para esse momento grandioso. E agora você pode rebobinar esse filme, voltar bem rápido, voltando na sua mente e começa de novo a passar. Toda essa história, com o facão dourado na sua mão e abrindo a mata, abrindo, abrindo de novo, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, bem rápido, até que você percebe esse futuro dourado. E você olha de novo para o passado e percebe todos os aprendizados, aprendizados. Puxa como a vida foi generosa com tantos aprendizados para é você eu fiquei aqui, imaginando e passando na minha mente a história, a metáfora, que na verdade é o que acontece de fato com um brilhante quando é encontrado na natureza, ou quando ele é minerado, escavado, aquela pedra bruta. E que um leigo não daria valor algum. E o brilhante ele se torna um lindo diamante quando ele é lapidado, quando ele permite, quando ele permite que o esmeril, a pedra do esmeril, possa. A parar as suas arestas, quando permite que aquelas lixas motorizadas possam polir suas faces e depois de tudo isso é bem possível que o diamante olhe para trás, entenda cada aprendizado, compreenda a função de cada lixo passada nas suas faces, de cada pedra que atritou fortemente em seu corpo e reconheça o seu próprio brilho e reconheça a intensidade da sua própria luz e reconheça o seu poder, o seu potencial de energia, de realização, de concretização. É interessante pensar como a vida é sábia. É interessante pensar que a prosperidade está em tudo o tempo todo. E a prosperidade é uma escolha tal e qual a escassez. E você pode escolher a partir de agora. Prosperidade na sua vida. A prosperidade no pensamento, no sentimento. E você pode escolher ouvir este áudio todas as noites, para que a sua mente inconsciente alimente os seus momentos de sono, os seus momentos de descanso, os momentos nos quais o seu corpo, o seu cérebro, a sua mente trabalha de maneira una para que você se refaça e renasça a cada dia novo, de novo. A cada dia é um novo dia, mas é um dia novo, de novo. E você pode ser uma nova pessoa novamente a cada dia. E para terminar a nossa conversa, eu gostaria que você se imaginasse agora pescando, pescando num rio, num grande rio, ou num grande mar, onde antes parecia haver escassez, onde parecia nada estar disponível. Eu gostaria que você imaginasse que em suas mãos, uma rede, uma enorme rede dourada, uma enorme rede de ma malha dourada, o tecido todo, toda a rede, essa rede de pesca é dourada e ela brilha, e você, não me pergunte como, eu não sei, a sua mente inconsciente o sabe, arremessa essa rede, muito longe, muito longe, uma distância muito grande e a rede é enorme e você arremessa essa rede e você sente que essa rede começa a ficar pesada, pesada e você começa a puxar, puxar e você sente que mãos invisíveis, amigas, estão puxando essa rede junto com você. Mãos, amigas, invisíveis, puxam esta rede com você. E você vai puxando, puxando, muito pesada, mas mesmo assim você tira forças, não sei de onde, puxa. Mas afinal de contas, existem mãos amigas que estão te ajudando também. E você vai puxando, puxando, puxando a rede, até que você consegue trazer essa rede para o local onde você está. Não sei se você está num barco, ou numa jangada, ou numa terra, ou num avanço de terra, num espaço, não sei. E você puxa essa rede, quando percebe dentro dela, ah, peixes, peixes, peixes e mais peixes Enormes Peixes de vários tamanhos Peixes de tamanhos que você não imaginava ser capaz de trazer Mas você foi E você é capaz Você foi e você é capaz De trazer Peixes grandes Peixes médios Peixes pequenos, minúsculos muitos, muitos, muitos peixes, mas você foi capaz de trazê-los todos. Mas quando você olha tanto peixe e você percebe que pode ajudar outras pessoas, não só compartilhando parte desse desses peixes, mas ajudando, ensinando as outras pessoas a pescarem com esta rede dourada, a ensinar outras pessoas a lançarem essa rede dourada com as forças, nem você, talvez nem eu, saibamos de onde você tirou, mas uma coisa é certa, você percebeu que mãos invisíveis te ajudavam, a puxar essa rede e os peixes vinham naturalmente e você pode rebobinar isso na sua mente bem rápido, rebobinar e começar de novo esse processo e fazer esse processo, essa pescaria uma, duas, três, quatro, dez, vinte, cinquenta, cem, mil, duas mil, dez mil vezes muito rápido, muito rápido, muito rápido a sua mente e você vai se acostumando com a sensação de abundância, prosperidade, compartilhamento. Abundância, prosperidade, compartilhamento. Abundância, prosperidade, compartilhamento. Eu não sei qual foi a sua escolha. Eu não sei se você resolveu ouvir esse áudio no meio do dia, quando acorda ou quando vai dormir. Eu sugiro que você ouça pelo menos duas vezes, quando acorda, logo ao acordar e logo quando vai dormir. Mas se a sua escolha agora é o momento de levantar e continuar suas atividades você pode respirar profundamente e abrir os olhos e levar essa sensação de abundância e de prosperidade com você atraindo cada, a cada momento mais coisas boas mais prosperidade para sua vida mas se você está no momento de se recolher para dormir você pode dormir profundamente levando a sensação de prosperidade de abundância e sabendo que a sua mente o seu coração o seu cérebro e até a sua alma estarão trabalhando para você de maneira próspera e abundante durante toda a noite ou durante todo o tempo que você dó Paz profunda